fazendo o que, mestre? fazendo uma malha de rede aqui. Não dá para considerar porque a gente tem um fio. Você fez muito disso na vida? Ah, é, muito. Eu fiz muito. É. Então, pois, antigamente, é. era pesca de, de, de, de rede, era canoa de um, um pau só. Muito, é, tinha muito peixe, né? E a gente começamos começam na pesca na beira da Praia, foi a, foi a nossa escola. E depois foi pro Mar Alto? Depois Mar Alto. Como é que era a vida no Mar Alto? A vida no Mar Alto é a vida de herói. <risos> a vida no Mar Alto é vida de herói. O cara tem que ter coragem pra aguentar. porque A gente na pesca, a gente trabalha Maralto Mar Alto no meio do oceano, a gente enfrenta chuva, vento a a tempestade não pode, tomar, a distância é longe, não dá para correr, tem que aguentar na, na marra, aí o ferro o fundo, insiste que Deus quiser. Dava medo? Dava medo? Faz o quê? Medo! Dava medo? Às vezes a gente... A coragem que a gente tem, tem medo sim. Tem hora que dá pra ficar com medo. Mas tem que aguentar, né? Porque mal não tem cabelo. <risos> mal não tem cabelo porque é bravo.